Você tem basicamente aquele perfil, aquela pessoa que você decidiu hoje remover, tirar ela da restrição. Nesse vídeo vou ensinar para você como que você faz para remover uma restrição de um perfil que você resolveu retornar com a conversa. Vou retornar com ele novamente aqui no teu Instagram. O processo é bem simples, ok? Você vai clicar aqui na lupazinho, ó, ok? Você pode digitar aqui, ó, o perfil da pessoa aqui, tá? Vou colocar o IG da pessoa, tá? Aqui tá aqui, ó. Essa pessoa aqui, o que eu quero restringir, tá? de aqui como exemplo, beleza? Então essa conta aqui, ela tá bloqueada, OK? está também restrita. Você já pode notificar, que já temos aqui, ó. OK, ó. Essa partezinha aqui, ó. OK, ó. Você restringiu a pessoa, tá vendo, ó? Vou marcar aqui só para você ver, ó. que a opçãozinha aqui, ó, tá, ó, remover restrição. OK? Então se você quiser já ir direto, você já consegue tá removendo. OK? só você buscar o perfil da pessoa e você pode clicar aqui, ó, em poder desbloquear, tá? Você vai fazer esse processo, ok? Você vai desbloquear a pessoa, certo? Primeiro, certo? clicar no botão aqui, ó, desbloquear. Desbloquear o bloqueio, né? Ok. Dá ok. Agora, agora nesse processo, agora você vai clicar aqui agora, ó. Agora você vai vir aqui, ó, em remover restrição, ó. Nesse pontinho aqui, tá? Quando a gente marcou, tá? Pronto, ó, restrição removida da conta, tá? Perfeito. Ó, tá vendo? Você pode ver que ele, perfil, ele atualizou tá e voltou de volta certo você vai clicar agora em seguir tá se você quiser seguir a pessoa de volta beleza então o processo aqui é bem simples bem simples mesmo bem rápido para você estar tá removendo uma restrição de um perfil de uma determinada pessoa que você quer remover uma possível restrição bem simples bem direto beleza então conteúdo bem rápido para você para te ajudar aqui no canal, se você gostou desse vídeo aqui, deixa aqui embaixo do teu comentário, aqui o teu like, não se esquece de poder se inscrever no canal, se você é novo, se você já é inscrito aqui no canal, deixa seu comentário, seu like e compartilha, para assim vir mais pessoas acompanhar o canal, e mais pessoas também estão tá acessando, mais pessoas também vai estar tá vendo esse vídeo, e esse vídeo, mais outros vídeos que vai estar tá vindo por aí também e a gente, todo mundo cresce, todo mundo unido mesma sintonia, no mesmo posicionamento aqui no YouTube, beleza? Galera, esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, até um próximo conteúdo.